que vai seguir de plantão durante a noite para atualizar as informações e logo mais amanhã, às 6 e 15 da manhã você confere todos os detalhes desse acidente, todo o desdobramento com né, o Balanço Geral Manhã, apresentado aí por Pedro C. o BR Record de hoje tá terminando, não perca agora mais um capítulo da novela topíssima, viu? Pois é, tá cheio de emoções, em seguida você já sabe tem a macro série de Isabel muito obrigada pela sua companhia hoje a gente volta a se encontrar amanhã, 7h20 da noite tchau, tchau anteriormente em Topíssima,